I'm sure ponto que tornou quase impossível algo dar errado com um navio em alto mar. As embarcações estantes com cascos duplos podem simplesmente mergulhar por inteiro a dezenas de metros e voltarem à superfície como se fossem uma bola cheia de ar. Mas mesmo com todo o aparato de segurança, navegar no oceano continua proporcionando uma experiência aterrorizante. Aqui temos uma lista dos momentos mais assustadores em que o oceano demonstrou sua força. Como você se sentia? Totalmente inexperiente dentro desta embarcação No começo é tudo tão bonito, mas logo vira um pesadelo Estourar, não há mais o que fazer. Sim, isso pode acontecer. Às vezes a blindagem não funciona. Não que não há ninguém no convés, mas se fosse durante uma guerra, enquanto o navio sofre ataques do inimigo, você deverá estar lá embaixo. Você se sentir a bordo daquela lancha. Não há bolha que salve ou habilidade de dado que possa te salvar caso caia na água. Mas eles são marinheiros experientes e sobreviveram tranquilamente. Bom, boa sorte para você que sonha em ser da Marinha. Então já havia até ligado para a família se despedindo. a pandemia, as pessoas ficaram tanto tempo uma longe das outras, que acabaram desenvolvendo uma forma de se manterem conectadas. Tudo isso foi possível graças a internet e os disponíveis aplicativos de chamada de vídeo. Desta forma, todos estariam juntos e seguros dentro de casa, pelo menos é isso que acreditava um grupo de amigos até coisas macabras se sucederem durante uma chamada noturna. <risos> Parece que apenas a jovem loira está vendo o que está acontecendo com seus amigos. Ela ficou assustada sem poder fazer nada. O que será que aconteceu aqui? Para onde foram levadas essas pessoas que nunca mais foram encontradas? registradas por câmeras de segurança de um condomínio. A gravação registra um grande fluxo de pessoas concomitante com eventos estranhos e inexplicáveis. Parece que temos uma companhia de outra dimensão. Os jovens estão tão distraídos que não percebem o que está ocorrendo lá fora. Há várias entidades caminhando de um lado para o outro e o vídeo se encerra da mesma forma que começou. Imagens de monitoramento de um hospital mostraram um funcionário da recepção agindo de uma forma preocupante. Ele parece interagir com pessoas que só ele pode ver. Ele abre a passagem, atende e o orienta, como se realmente estivesse falando com alguém. Essa cena se repetiu durante uma noite inteira. Teria ele enlouquecido? Ou ele está tendo visões sobrenaturais? Ou seja, dando assistência a fantasmas? Deixe a sua opinião nos comentários. uma casa abandonada na Carolina do Norte, Estados Unidos. A casa precisa de muitos reparos. Está muito suja. Por isso foi necessária uma proteção extra. Parece que temos companhia. A porta do armário abriu sozinha. Deve ter alguma coisa lá dentro. É melhor ela não se aproximar. Quiseram se arrepender do dia em que decidiram entrar nesta casa. A jovem. Ela atacou o um amigo e simplesmente arrancou seu órgão genital com a boca antes de tragar a sua alma. Nesta noite não houveram sobreviventes.